Fala galera, aqui é o Stick no vídeo de hoje eu trago pra vocês o melhor jogo NFT de cartas que existe, que é o Yugi Crypto, tá? Já comecei pagando pau pro projeto porque realmente tá vindo novidades muito bacanas que eu quero trazer aqui pra vocês no vídeo, tá? Então assim, já é o quarto vídeo que eu trago sobre esse projeto, tá bom? Os outros foi mais apresentando o projeto pra vocês e agora eu vou trazer novidades do projeto que tá cada vez crescendo mais, né? Então primeiramente, rapaziada, você tem que saber o que é um jogo NFT. Então jogo NFT é um jogo que você joga e pode ganhar dinheiro, essa que é a magia dos jogos NFT, tá? Então imagina, você jogar um jogo de cartas e poder ganhar dinheiro, tá? E agora a gente tem aqui a versão de um vídeo aqui da gameplay do jogo, né? Uma versão beta. Antes a gente só tinha alguns, alguns lances e tal, agora a gente tem mais detalhes, tá? Não tá na melhor qualidade aqui ainda esse vídeo, mas pra você já entender como que é o jogo. Então lembra, por exemplo, aquele Hearthstone, lembra o próprio Yu-Gi-Oh! Por isso que é Yu-Gi-Cripto. Então imagina, cara, você jogar um jogo de cartas, se divertir e poder ganhar dinheiro. Por isso que eu tô empolgado com esse projeto, tá? E eu achei bem bacana, até por ser brasileiro, eu gosto de apoiar a indústria brasileira, então, bacana, né? Falei, tá legal isso aqui. Então, essa já é uma novidade, né? Agora a gente tem a gameplay já, então é a gameplay beta, a gente tem por enquanto, e a gameplay alpha vai ser disponível para os detentores das box Genesis, tá bom? já já eu mostro para vocês essas box. Mas primeiro, vamos para uma novidade aqui, muito importante. Então, se você gostou do projeto, só pelo que você já viu aqui, né? Depois você pode estudar mais a fundo, é óbvio, você vai poder estar tá investindo aqui pela Pink Sale, tá bom? Então a Pink Sale, para quem não sabe, é uma Plataforma de Launchpad, Launchpad seria lançamentos, tá? Então eles fazem lançamentos de tokens, diversos tokens, diversos projetos aqui, seja tokens de jogos NFT, tokens de utilidade, vários e vários projetos, capitam recursos aqui, tá? Dos investidores e você pega aqui o token no valor mais baixo, tá bom? Então, isso aqui não é uma dica de investimento, mas geralmente vale a pena participar de um launchpad para pegar o token no valor mais baixo, de uma pré-sale, né? Uma pré-venda, depois ele tende a se valorizar, né? E basicamente no dia 1 de maio, então. Então é domingo, tá? Não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é dia 1 de maio, inclusive é meu aniversário, tá? Olha só, no dia 1 de maio vai estar tá sendo aqui a pré-sale, e se você tiver interesse, então você pode estar tá investindo no projeto da Yugi Cripto. Obviamente, eu não posso garantir o retorno que vai ter, mas aí você faz sua análise, seu estudo, e se você tiver interesse, você pode estar tá entrando nesse projeto. Tem vários projetos aqui também, né? Enfim, o soft cap aí seria de 100 BNB e o hard cap de 500 BNB no projeto, tá? E o projeto, cara, tem as verificações necessárias, tá? C e auditado, tá? Então é importante falar isso. E outra novidade bacana do projeto pra falar com vocês aqui é basicamente sobre as caixas, né? As boxes. Então você pode estar tá comprando pelo próprio marketplace aqui do jogo, tá? 110 BUSD, ou seja, 110 dólares. Tá aqui, tá bom? Você poderia estar tá aqui adquirindo. Olha só aqui que bacana, tá? Mostra certinho aqui. Tem as unidades aqui também, as cartas. Olha só que legal. Tá vendo? Aprovar BUSD pra comprar. Então tudo tá mostrando aqui, ok? Legal. Bacana. E olha só que bacana também. Eles vão estar tá fazendo um API aqui pra Pix, tá? Então eu tenho que falar isso para vocês, porque assim eu sei que muitas às vezes que assistem o canal quer jogar um jogo NFT e tal, mas às vezes não, tipo, não tem, não manja tanto de cripto ainda e tal, né, enfim. Então eles querem desenvolver aqui o sistema para PIX, para se você quiser começar no mundo dos jogos NFT, começar no mundo de cripto, você poder começar por PIX mesmo, né, PIX é o meio que a gente mais paga hoje em dia aqui no Brasil, então eles vão colocar isso aqui, tá? Além disso, eles estão também aqui na Wax, tá bom? Hub, né, esse site aqui que basicamente é um dos maiores, ou se não, o maior site de venda de NFTs focado em jogos, tá bom? Então você também, tá também pode estar adquirindo alguns itens do projeto aqui do Yugi Cripto por aqui beleza então aqui você pode ver tem alguns status Hot NFTs, né, as, enfias mais em alta, tem as maiores vendas aqui também, tá? Então você pode ver tudo aqui, você tem até um gráfico aqui, olha só que bacana, tá? Você consegue ver aqui mais informações, os NFTs todos listados aqui, você consegue até, você consegue até filtrar aqui, ó, por exemplo, você pode colocar aqui, só de filtrar aqui, né, por criado mais antigo, mais novo, Tem aqui, ó, View on Market, você pode estar tá vendo aqui certinho, tá vendo? Pode listar aqui, ó, pelo valor mais caro, tá bom? 500 dólares aqui, tal, tem até o um preço mais barato também, tipo 60 dólares, então tem aqui os itens do jogo, obviamente, tem que fazer uma analisada no jogo, estudar o projeto, tá? E aqui, galera, a gente tem um pouquinho sobre o clube de vantagens, o que a é Yugi Gaming não precisou ver, né, porque vocês já sabem, mais um clube de vantagens aqui. Então, por exemplo, quais as vantagens e benefícios de adquirir as cartas Gênesis? Então, o game nasceu de uma vontade da equipe em criar e estender as vantagens de estar em nossa lista VIP, proporcionando aos nossos Yougas Genesis maior acessibilidade às informações primeira mão, avisos personalizados, via e-mail, entre outras vantagens que apresentaremos a seguir. Então, os 3 mil primeiros já garantem vaga na pré-venda do token Yuga Crypto ICO na whitelist, tá? Todos os detentores das cartas Gênesis terão acesso liberado para o teste do game na sua versão Alpha, como eu já falei para vocês no vídeo, tá? Terá acesso livre aos eventos do Yugi Gaming, será um representante franqueado de vendas do nosso ecossistema. Então, exemplo, será implantado um sistema de roleta, onde todos poderão adquirir itens raros, criptomoedas, NFTs e etc. As fichas para participar da roleta serão vendidas somente pelos detentores das cartas Gênesis. Exemplo, cada ficha custará 50 centavos para o participante final. Destes, 50 centavos, 25 é do vendedor franqueado portador das cartas Gênesis, tá? Assim gerando renda passiva para todos os detentores. Exemplo de vendas, 30 fichas por dia, 900 fichas por mês, seria aí 225 dólares de cartas Gênesis, tá? E 225 dólares para economia do jogo. Então eles pretendem ter uma super valorização das cartas Gênesis pela sua escassez pelo, no mercado e nas vantagens, lembrando que os detentores das box Gênesis lendárias serão afiliados, assim tornando-se representante de venda de produtos físicos, proporcionando lucros nas vendas concluídas e pagas, certo? E aqui a gente vê algumas das cartas. E basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá galera? Então novidades do projeto Yugi Crypto. todos os links necessários para você analisar, e estudar, estão aí embaixo na descrição, tá? Então esse vídeo não uma dica de investimento, mas aí é um projeto que eu achei muito bacana pra trazer pra vocês tem outros vídeos aqui do projeto também aqui no canal, você pode ver aí nos cards e é isso aí galera, vou ficando por aqui, Valeu, até a próxima!